pessoal, é, nós estamos aqui hoje, eu e a Lívia, a minha neta, oi. E, e hoje nós vamos é, preparar um frango caipira, que eu trouxe lá da Dona Nelly. Oi Dona Nelly, fala oi para a Dona Nelly, oi. tudo bem? E é, nós vamos preparar ele hoje, e ainda não sei o jeito que eu vou fazer, se eu vou fazer na pressão só com óleo, ou ele frito, mas nós vamos preparar. O, o fim é que nós vamos comê-lo, e eu quero que vocês... Participem da preparação, tá bom? Então, eu quero que você mostre ali o nosso franguinho, Cícero. Ó, já deixei ele aqui descongelando. Vou mostrar pra vocês como ele tá lindo. Alive a minha, minha ajudante. Abaixa dele e põe no lixo. Cuidado pra não, não passar na frente da câmera com a cabeça, tá? Tá bom. Ó. Ih, eu nunca vi um frango desse jeito. Nossa. Ele já tá limpo, é lógico que eu vou fazer mais uma limpeza aqui dentro. Pra os pés. Oi. Amorela. O que, que é isso, vó? Isso aqui é a amorela do frango. Ah, tá. Olha aqui, ó. Como tá lindo, gente. Fazer mais uma limpezinha nele e vou temperar e depois nós vamos preparar. Então agora eu vou cortar ele e temperar, depois eu mostro pra vocês como ele ficou. E nós vamos é, preparar ele na panela e vocês vão acompanhar, tá bom? Gente, eu resolvi então mostrar eu cortando aqui, embora eu não saia cortar direito, viu? Eu vou cortar é, mais ou menos aqui nas na juntas. Deixa eu achar a junta do, do bicho aqui. O que é que é, essa faca tá bom? Ah, acho que dá pra cortar. E interessante, só um momentinho, Lívia. Que a, a Lívia, ela perguntou pra mim... Nossa, eu tô trucidando o frango. Ela perguntou pra mim onde era a tulipa do frango. Porque é a única parte que ela conhece, né? Daí eu falei pra ela que a tulipa é essa parte aqui, ó. O que, que você quer mostrar, Lívia? Tá saindo é um sangue. Mostra, por favor. Tanto é um sangue é aqui, ó. Ó, tem umas peninhas, gente, preta, mas é normal, viu? Porque é frango caipira. Por mais que a gente limpa, ainda fica umas peninhas pra trás. Mas pra quem gosta de frango caipira, não tem nojo, não. Agora, quem não gosta, né? Fica difícil. Fica difícil. O que foi, né? O que você quer? Não tô achando a junta? aí Aê! Vai pegando o jeito aí, Madalena. Delícia! Faz assim, ó. Aquelas partes ali que são mais fáceis, eu já consegui, né? Agora vamos cortar a coxa. Mas tá muito bonito, né? E eu tô apanhando aqui Cadê a outra pata? Hum? Aqui, ó. Ah. Eu não sei cortar direito, gente Então eu vou, vou trucidando o frango aqui E parece que tá vivo E a minha faca acho que tá cega Deixa eu ver essa Essa é mais pra bater, né? pessoal, aqui tem um vidro que eu consegui de um caminhão desses de carregar valores e um amigo meu ele tem uma recicladora e foram vidros à prova de bala lá para a recicladora dele, aí ele me deu esse presente, faz anos que eu tenho ele a vantagem é que a gente esteriliza ele rápido e pode bater com força que ele suporta por conta da maneira como ele foi feito a mão tá tem que ser forte quer uma marretinha aí, Madalena? Então pegar uma marrita pra você lá não, não precisa e a Lívia tá aqui admirando a carne de frango pia. é duro, gente é, o frango caipira realmente é totalmente diferente do frango de granja, né? O frango de granja, por exemplo, se parte só com a mão. Torceu ou já arranca fora as partes. Pode bater, não precisa ter medo não. Agora aqui é o peito, ó. olha que amarelinha aqui a pele do frango, gente. Bonita, né? Eu vou deixar ele inteiro, assim que eu posso usar pra outra coisa. Agora, vou cortar um zinho aqui, que meu limão tá meio feio. Né? Que faz dia que eu trouxe do, do sítio. Deixa eu pôr aqui. Pega o sol pra mim, Olivia. Oh, uhum. <risos> eu ia chamar você de volta. <risos> Pega o sol pra mim e Aquele outro lá que tem mais. Ah. Tem um tempero aí, Lívia Põe aqui. Pega uma colher, Pera. por favor. Pode ir. Pode. Tem um tempero que chama ervas de Provença. Pega lá, por favor. Aqui já tem o alho. Vou pôr alho também. Essa bacinha aqui, gente, foi a Janaína quem me deu. Bíblia, coloca sal aqui pra Aos poucos, tá? Não, com a colher, bem. Fica desse lado. Aqui. Nossa, que pouquinho. Pode pôr mais. Quando eu vou falar aos poucos, filha, não é tão pouquinho Põe assim. Põe aqui na minha mão. Fica meio de lado, para você aparecer lá. Não pegando o sol. Põe aqui na minha mão. Vai. Pode falar. Hoje tá um pouco frio. Não sei como É. é que está por aí, mas aqui tá frio. Tá bom de sal, Lívia. Tá bom de sal. Agora pega um pouco daquele tempero ali. Esse aí foi o sal que a Lívia, o alho que a Lívia descascou. É, a Lívia descascou e eu fiz o tempero. Tem no canal, não tem? Acho que tem tem Agora Lívia abre esse tempero aqui e vai jogando aqui com a vovó. Esse? É, esse sai por aí. Põe mais no alto. Não quer sair, né? Não. Vai ter que abrir ele, né? Abre ele, tem aqui na mão da vovó. Nossa. Vai devagar, porque senão cai muito Você consegue ler o que, que tem aí nesse tempero? Uhum. Alecrim, olha lá pro vovô Alecrim, tomilho, salsa, orégano Manjerona Manjericão e alfazema Põe mais um pouco pouquinho Vou deixar ele descansar aqui pra ele pegar o tempero bem vou colocar esse restinho de limão aqui o limão nos temperos nas saladas Bom, agora a preciso de uma tampa Você pode guardar esse tempero aí isso aqui eu vou Agora nós vamos só tampar, tá gente? Vou deixar tampadinho E quando eu for fazer Eu vou mostrar pra vocês Esse jeito que eu vou fazer Tá bom? Então até mais Bom Agora O que nós vamos fazer então, Lívia? Mostrar as coisas E vai pôr o um... frango Então, nós vamos pôr aqui a, a banha Ó oh, gente, isso aqui é banha, viu? Mostra que isso, isso aqui esse Não é certo? Oh. ó tá no pote de sorvete, mas não é sorvete, sorvete é banha. Parece mesmo é sorvete, banha. né, vó? É, mas não é. Quer experimentar? <risos> Toma. <risos> <risos> então, nós vamos... Já coloquei a banha e eu vou pôr aqui no fogo. Enquanto a banha derrete, eu vou picar a cebola. Descobre aqui o frango que eu vou mostrar, ali Tá bom. Olha, gente, que pegou, lindo. pegou bem o tempero. Uhum. Ai, tem uma mosquinha nojenta. Pega aquela faca lá pra mim, Lívia. Deixa eu Isso daqui? É. Cuidado, menina, pega e segura direito. aê A faca tá precisando afiar, viu, cizinho? Vou cortar aqui. Eu vou pôr uma cebola inteira, gente. Eu amo cebola. Bacinha. Ah, peraí. Essa de cima aí tá bom. Essa de cima? Essa minha ajudante ela me é <risos> Pé Ó, as duas coxas. Cadê o outro pé? O outro pé moela. Depois uma carcaça. <risos> Outra carcaça. Hum, o cara vai ficar super bom. Tá bom. É é tá bom. Vou dar um aqui Vou o calor Vai ser calmo aqui né? Se mostra lá o meu pano ó. Esse pano aqui, gente Foi a dona Fátima que fez ó. Dona Fátima Que lindo Que lindo fez aquela maravilhosa receita de biscoitos de sal amoníaco. Ela é uma tremenda de uma artesã, artesã porque olha o que ela fez aqui. Madalena deu esse tecido para ela. Você deu tecido para ela ou ela já tinha o tecido? Não, esse tecido era é meu Aí a Madalena deu o tecido para ela. Veja o detalhe, gente, dessa... É a travessa que chama aquele ali, Madalena? Onde, onde é uma tigela. Uma tigela onde estão pêssegos. Olha! Uhum, tá. Ela pinta maravilhosamente bem. Tanto pinta como borda. E esse que foi? Ela que fez esse bico? Foi. E faz o crochê também. Só que o crochê ela faz separado, né? Aí eu apliquei ele aqui, ó. Ah, entendi. Uh, vou contar para vocês uma coisa, ela foi fazer um curso de pintura com a senhora lá na cidade E como ela tem o dom da pintura, a mulher ficou chateada quando ela começou a fazer as primeiras pinturas Porque estava sobressaindo o trabalho dela em relação à professora Daí a professora ficou meio de bico com ela por um tempo ela, Parabéns pelo que ela faz e eu não vejo a hora de pegar essas carnes aqui e dar as mordidas, nela né, só. Eu vou pôr um pouquinho de páp páprica. Páprica é. que parece colorau. Colorau, mas não é. Eu vou pôr um pouquinho também, gente, desse tempero baiano aqui, ó. Tempero baiano da Bahia ou tempero da baiana feito por não aqui? Bem. Não sei, ele é tanto ali, tá nos potinhos. Eu gosto de pôr colorau, mas... Eu ali Mas parece que meu color acabou Olha só que erro meu hein? Tem que me avisar dessas coisas Então Mas a, se tiver acabado a páprica faz a vez. Eu sei que acabou meu O meu açafrão É gente, eu estou sempre em São Paulo Capital, lá na zona cerealista Comprando uhum. tudo que Madalena precisa Mas com esse problema do coronavírus Nós não estamos viajando eu Estou em casa E é difícil, porque se comprar aqui no interior essas coisas picadinhas, se torna um absurdo. Comprando na zona cerealista não. É, a cara tá bonita, hein? A cara tá muito bonita. E a Madalena foi procurar ali na nossa, na nossa dispensa, olha o que ela encontrou. Ó. Tem coloral aqui. E gênico, não é pouco né? não, tem bastante coloral colorau. Ó. Acabou nos, nos potinhos, que eu gosto de é. um potinho pequenininho, né? Pra, pra facilitar. Então eu vou pôr aqui umas coloralzinho, Pôr mais um pouquinho. Acho que vai tá ficar uma delícia, Vão. Então eu vou até aguardar. Eu vou mexer aqui, Cícero. Aqui. Mostra aqui. aqui. Tá ficando o Ô, Janaína, dá uma olhada nisso aqui, Janaína. Oi. Bom demais da conta? Ei, Josué, eu vi o vídeo seu lá pedindo a Janaína em casamento. Que chique, hein? Ah, Josué, deixa eu falar uma coisa para você e para Janaína. A música. A letra lá é daqui, dos cantores Edson e Hudson, daqui de Limeira, viu? Eles que compuseram... Bom, a letra eu não tenho certeza que se foram eles que fizeram, mas eles se gravaram, tá bom? Vou experimentar o sal. Vou experimentar direto na boca, gente, mas eu não vou voltar a colher lá não, viu? Porque eu poderia pôr na mão, assim... Tá meio fraco de sal. Na hora que eu puser um pouquinho de água, eu vou dar uma corrigida no sal. É que nós estamos tirando o sal e o açúcar de nossas vidas. É. Completamente não, mas diminuímos bastante. Olha que cara mais boa. Olha aqui. O frango caipira é uma bênção de Deus mesmo, né? Pena que a gente não tem muito acesso a ele, por enquanto. Em breve nós não, não teremos. Sabe? Será que vai dar isso aqui? Não é bom colocar mais pedaço? Sim, coloca aí. Fica à vontade. Depois eu vou pegar para comer isso aí. Eu acho que eu vou colocar mais, Com farinha baiana. eu quero só ver. Olha que beleza. Ainda tem aqui um tantão, ó. Essa hum, água, é água do limão É bom. Água do limão é bom. Não vai lá bem a mão. Não vai Liga de novo aqui. Olha só a cor. Já está pegando aqui, ó. Até o barulhinho faz bem pra gente, né? Água. Água pro café, Madalena? Oi? Essa água aqui é pro café? Não, eu não tô Água pro frango, eu gosto de café. Quem gosta de café aí, Agamão? É Ei, e gostei. Vou pôr é tudo não. Tá com a cara de cozinheiro de hotear? Então, né? Com essa trancinha linda aqui. Madalena e as invencionistas dela. Ela fez esse conjuntinho aqui pra <risos> ela, fez pra Livre, fez pra Dani. Porque de vez em quando a gente vai gravar, então já tem. Já tá pronto. Vamos ver. Então, tô tomando um pouquinho de sal. Eu então, vou pôr. Tá faltando sal? Tá. sarga muito, não. agora vai fechar pressão por quanto tempo ah, não, não muito tempo certo ela nem foi na pressão mas como já tá tarde parece que essa panela não é dessa panela se não for tem a correta tá em algum lugar aí eu acho que a liga trocou peraí vamos Agora ficou uma, uma coisa aqui interessante, gente. Porque a madeira está até meio encucada. Essa panela é rochedo. É porque eu tenho, eu tenho algumas panelas, então às vezes eu confundo. Aí a tampa assim. da, da rochedo mesmo não, não, não serviu nessa. O que, que ela teve que fazer? Colocar a tampa da penedo. Que chique! Mas eu vou falar, hein? Tá eu acho que as fábricas são as mesmas, hein? Rochedo e penedo deve ter alguma coisa, hein? Bom, agora vamos deixar aqui pegando... Pressão, né, Bem? Aí, ó. Essa rocheia do rocheiro. É. Vem. Vamos deixar aí agora, né? Uhum. Vou deixar por alguns minutos. Então, tá bom. Gente, estou terminando de tirar a pressão aqui. Nós vamos ver como tá o nosso frango. Porque... Sobrou caldo, eu quero fazer um pirão. E se ela tiver, se tiver dura ainda, eu quero deixar um pinho de arroz que tá consumindo ali, pro doutor Cícero. Porque nós vamos comer comida francesa, eu e a Lívia. Nós vamos comer resto dom <risos> Resto do Resto dom não é. Resto Madalena fala que é porque eu gosto de arroz feito no dia. É um costume que eu tenho. Eu sempre disse eu trabalhei e trabalho para isso, vida. né? Então, não vejo motivo de não fazer. Madalena também sempre foi uma boa esposa, nunca reclamou. Olha aqui. Eu acho que já tá bom. Tá bonito, hein? Hum, eu vou pôr no prato, gente, para vocês terem noção. aqui, Lívia. que eu vou colocar aqui no prato vou pegar a coxa que é a parte mais dura então se tiver mole ó. é porque o frango caipira duro nisso vamos aqui na pia Cícero vamos ver aqui parece que tá bom né bem Tá enchendo a boca d'água Cícero? Parece que tá bom, né? Tá. Bom. Hum, hum, hum, tá gostoso. Tá ótimo. Bom, isso é ótimo. Eu não vou experimentar, gente, porque eu, eu sou meio estranha na cozinha. Eu não gosto de ir comendo experimentando as coisas, não, porque eu gosto de saborear tudo na hora. Eu, eu só experimento o caldinho pra saber se tá bom de sal, de tempero, mas eu não gosto de é, petiscar. Porque eu acho que tira a surpresa. Então, nós vamos voltar. E vou dar isso aqui pro Cícero, porque ele tá lixando a boca d'água. Vou voltar isso aqui. O arroz eu vou desligar, então. Eu vou tirar o excesso. Filma Vou tirar esse excesso de óleo, de água aqui, ó. Vou fazer um pirão. Na verdade, pessoal, eu almoço às 11 horas, todos os dias, por conta do meu trabalho, né? Então, o meu horário de almoço é das 11 às 13. E quando vai dar esse horário assim, dá uma vontade, de é almoçar, imagina! Cuidado aí, Lívia, pra não quebrar as coisas. Tá bom, vai. A Lívia tá secando a louça. Vai deixar um pouquinho lá no fundo, Pedro? Tem bastante aqui ainda, Cícero. É melhor pegar outra conchinha menor, não? Essa aí dá? Vou fazer assim. Hum, o negócio aí tá bom, olha. Um pirão relembrar, é uma delícia. Relembrar a minha, minha velha mamãe. Saudades. mamãe fazia mesmo um pirão. Aqui. Tem que engolir seco, gente, pra não chorar. Mas ela tá com o Papai do Céu guardadinha lá, esperando a gente chegar. Guardadinha. É, na verdade, é mais ou menos isso, né? Agora eu vou tornar a ligar aqui a panela, para ela dar uma... uma secadinha aqui. Só vou tampar assim, ó, sem, sem pressão. E agora, vai é passar esse... É, agora eu vou preparar ainda... Se você quiser desligar, eu vou preparar a farinha, tem um aqui, aí eu vou jogando e mexendo. Essa farinha nós trouxemos de Goiás. Viajando na beira da pista, tem uma região lá que eles vendem muitas farinhas. Temos um vídeo postado sobre isso. Pena que já está acabando. Agora vou ter que comprar na nossa Cidade na Casa do Norte. Agora deixa eu cozinhar, vai salar um lindal. Isso é bom demais dar conta, meu Deus. Gente, dá um calorão. na hora de comer isso. Vai botar um pouco de pimenta, não? Uhum. Já tem tempero baiano, já tem... Vamos esperar tá engrossar, né? Você não vai engrossar mais que isso, não. Tá cozinhando já? É. Aqui quando ele esfria, é. ele seca. Verdade, né? A farinha puxa o óleo, né? Tem o poder de sugar, né? As panelas são todas pequenas, gente, né? porque na realidade a gente come pouco. Só eu e Madalena também, né? Bom, tem as panelas grandes, guardadas, quando vem bastante é, gente. Uma hora eu vou mostrar minhas panelonas que eu tenho. Essas daqui é só para nós dois, mas tem as panelas médias, para quando tem visita. E as panelonas, gigantonas. Aquelas serão usadas nos fogões a lenha. Ou no fogão a lenha. Fogões não, que eu não vou fazer vários, só um. Para quando as pessoas Bom, forem certo, nos visitar. Agora, é, deixa ela cozinhar assim. Vou abaixar o fogo. Então, a gente. ó, Olha aqui como ficou o nosso franguinho. Já secou bem lá. Esse é o verdadeiro franguinho na panela. E eu vou desligar. Mas o certo é o franguinho na panela tá de o, ferro. Aqui está o nosso feijão. Vamos dar conta. Aqui está o... A nossa comida francesa, que é Race E o nosso pirão. Que também já vou desligar. O arroz está esquentando. E vira aqui, Cícero. Aqui tem chuchu. Ui, chuchu. Coisa boa do Maracanã também, mas... isso O arroz do barão. barão. Que barão? Do rei? Ah, bom, Melhorou. Doutor? Melhorou. Então, o arroz do barão. Aqui nossa água gelada. Então, nós vamos só esperar. É, pegar um garfo aqui pra Minha comida francesa. Beleza? Aqui tem que pegar com. Um... Lá vamos nós. Aqui tá meu vovô comendo. Tá gostoso, vovô? Uma delícia. E aqui tá a vovó. Tá gostoso? Não sei, eu vou começar agora. Quer dizer, eu vou é. agradecer a Deus primeiro, por não me agradecer. Agora, a Lívia disse que não tá com fome, não vai comer porque não tá com fome. Não entendo essas crianças de hoje, viu? É. o meu pé. O Meu pé não, o pé da galinha. Hum, tá com uma cara boa. A ver do pé assim seria um ser terrestre. <risos> Bocsinho aqui, ó. Eu vou pôr aqui no, no seu prato, que depois você limpa, ó. O dá da. do que é isso, ó? Do pé. É falange. Ah, tá. É duro? É? Então foi isso. Tchau!